You parar aqui no mole rapaziada para filmar aqui mano olha isso rapaziada olha que foda mano muito louco lá lá tem a lancha galera é da marina lá do outro lado lá marina fica lá perto da minha casa e aqui fica o resto as lanchas aqui fora muito louco os iates né no caso e iate e aqui fica iate e lancha né não fica só de lancha não mas é isso aí, rapaziada, eu dei uma parada aqui no mole Porque faz tempo que eu não faço uma filmagem aqui também Há muito tempo que eu não faço Porque o mole tava fechado Até esses dias aí Agora que, agora que liberaram aí para as pessoas poderem andar aqui no mole Não faz nem sentido, né, mano Porque... Ah, deixa aqui, Não faz nem... E liberaram só agora E é isso aí, rapaziada Eu vou tá... Mano, faz muito tempo, sério Há muito tempo, a última vez que eu fiz foi acho, dois anos atrás Uma filmagem que era pro canal Não, faz no início do ano quando o canal chegou a 20, 20 mil inscritos, tá ligado? Foi especial aí pra gravar o especial E ali, rapaziada, ali em cima ali, ó Tem um bordidinho ali que vai até a praia da Laranjeiras ali embaixo E é uma outra praia ali Laranjeiras ou Taquares? Não, Taquares é pra lá Não, mas é, é Laranjeiras é, rapaziada, eu tava parando pra pensar agora a, a Laranjeira E depois a Praia dos Amores, né Que daí você sobe o desce morro a Praia dos Amores É isso aí, rapaziada, eu tô fazendo steak aqui, ó, mano Vai cair a área esse take aqui Vai cá o monstro, vai cá o monstro É isso aí, rapaziada, deixa o like aí Não esquece do like, mano Hoje a água, a água, literalmente Nunca fica, é, limpa, tá ligado Hoje dá pra ver embaixo Então hoje tá bem limpa a praia também porque a rapaziada não tá mais tomando banho, né, então faz sentido Também acho que eles mudaram o negócio de gotação aí pra não ir direto pra praia e mais pra lá, tá ligado? E é isso aí rapaziada, já volto com vocês, talvez eu vá lá no final Não é muito provável que eu tô meio cansado já Eu tô comigo com sono, já tá, já tô gastando menos energia já É isso aí rapaziada, eu vou parar de falar aqui, segue o aí Fui Rapaziada, eu tô aqui no centro agora, galera. Mano, peguei um, um, um café aqui, ó. Tipo, na. deixa eu mostrar A Tiba tem um, um café em estilo americano, tá ligado? Que é. Você vai ali no lugar, pega o um café e vai embora, tá ligado? Você não precisa entrar no estabelecimento e pedir o um café e esperar o café vir Tipo, deu 5 minutinhos ali, eu fiz, fiz umas imagens aí pra vocês. Ficou bem massa Tipo, não, ficou... As imagens ficou bem da hora mesmo E tipo, mano, é muito da hora, tá ligado? O cara vai lá e tu pega ali no O bagulho ali no No, no tablet, tá ligado? Tu pega no tablet Aí, tipo, em 5, 20 minutos ali Depende, de... Depende do que tu vai pedir Então, é bem rapidinho E é isso aí, sabe, rapaziada Tô aqui, tô tomando meu café americano aqui Vamos ver se é bom, mano Não provei ainda Mano, tá bom Mas não tem, não tem muito açúcar não Tipo, ele é bom, mas não é tão doce não Eu, eu, eu gosto do café bastante doce Comenta aí qual, qual o sabor do café que tu gosta mais Mais, mais fraco mais... Café mais forte ou, é, ou café doce, mais doce Ou menos açúcar, comenta aí pra mim saber Rapaz Dara, eu vou estar indo amanhã pra São Paulo ah, De manhã, como eu falei no, no vlog anterior e se pá, eu vou fazer um vídeo de uma hora aí pra vocês Vou ver o que tem pra filmar aqui Vou tá filmando de um monte de coisa aqui, mano Mano, essa hamburguerinha é massa, mano Da hora, olha isso Aqui, ó Hamburgueria, pá Da hora, mano, da hora É isso aí, rapaziada, segue o um steak aí Eu vou tentar fazer um steak aí E fui Oh rapaziada, já estamos já indo para São Paulo, mano Agora são 6 horas 6 e 12, da, 6 e 31 da manhã, eu falei errado Olha rapaziada, tá escuro aqui, vai sair no escuro na escuridão, na escuridão é isso aí, rapaziada. Segue o stick aí. Que eu tamo aqui ó, com a Kenon e com a mochilinha aqui. Equipamento para editar os dias aí. É isso aí, rapaz. Sem, sem suplemento aí a gente não vive né? Sem o PC, sem, sem o, o fone de ouvido, sem, sem suplemento, né? Ninguém vai na guerra sem suplemento. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Só que o stick aí, eu vou fazer o stake quando tiver de manhã, né? Porque agora não adianta nada que não vai dar pra ver none. É isso aí. Tamo junto. Fui. Take a moment right here. Feeling like a subgear. Driving towards the sun. With the rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere I swear. Paramos aqui pra tomar um café agora, mano Nós são mais ou menos 9, e dez horas da, da manhã aí A gente parou nesse lugar aqui, ó Onde a maioria dos ônibus para aí pra tomar café Não, não sei se é bom, mas vamos ver ali como é que vai ser Rapaziada, eu não consegui fazer é, muito take Porque eu tava no banco de trás O Duque, pra quem não sabe, o Duque vem junto Até mostrei ele nas imagens aí pra vocês então eu tive que cuidar dele ali atrás Pra ele não tipo, ficar agitado, tá ligado? Aí eu não consegui gravar muito take Mas agora eu vou no banco da frente E vou gravar mais take pra vocês E também, também, tava Tinha muita neblina também isso. Vocês viram aí nas imagens aí, Que tinha muita neblina E não dava pra nem gravar direito Nem subiu a série Mano, rapaziada, São Paulo tá frio, mano não chegamos no estado de São Paulo ainda. Mas aqui, aqui é Paraná, eu acho. Paraná, deve ser Paraná. A gente não chegou no estado de São Paulo ainda, mas deve estar frio aí, rapaziada. Então é isso aí rapaziada. Já volto com vocês aí, segue é você o é agora. Tamo junto.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 Eu já cheguei em São Paulo e galera, eu cheguei ontem Só que eu, ontem eu não filmei nada, como que eu não sabia onde que a gente Ia ficar de fato, se a gente ia ficar aqui na minha tia Ou ia ficar no hotel Então eu não filmei nada eu, Primeiro quis me estabelecer aqui pra depois começar a gravar os bagulhos Rapaziada, eu vou fazer esse vídeo em duas partes Eu vou estar tá filmando e amanhã eu vou estar tá, Eu vou estar tá indo em uns parques aí Não sei qual parque que a gente vai mas eu vou estar filmando meu dia a dia aqui em São Paulo E olha aqui rapaziada, olha que vista foda Olha essa vista mano, na moral ali, ali tem a rua Olha essa vista mano, na moral Na moral mesmo Vista do caramba e é isso aí, rapaziada, esse foi vlog mais dinâmico ainda Que já era é no canal, mostrei várias coisas aí Como no café, cara, restaurante ali, parque, eu nem comi Mas eu mostrei ali e que era da hora o lugar ali Até porque eu, eu mesmo gostei do lugar mesmo, achei da hora Por isso que eu filmei, senão não teria filmado Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar Mano, essa câmera é muito pesada, na moral Aí caramba, se você não deixou o like ainda Deixa o like aí, se inscreve no canal aí Pra eu ajudar a gente a ter 26 mil inscritos aí E dá like aí pro YouTube tá recomendando aí Os vídeos pra você E é isso aí, rapaziada se... Tamo junto, até o próximo vídeo Fui